Olá, olá, olá, olá, bom dia, bom dia! Tudo bem, pessoal? Seja bem-vindo a Campus Party! Nós estamos aqui no segundo fórum da educação do futuro, hein? Educação do futuro. Eu queria perguntar primeiro aqui: quem não é de Brasília, levanta a mão, por favor. Ó, oh, tá vendo? Que legal, hein? Quem é a primeira vez da Campus Party, levanta a mão também! Olha, eu queria falar o seguinte, a gente tem um grito de guerra nosso aqui, eu quero fazer com vocês, tá certo? O Campos eiros vão me ajudar, por favor. Uou! Mais uma vez, o. Muito bem, seja bem-vindo ao segundo Fórum da Educação do Futuro. Vai ser legal, nós teremos várias coisas aqui no nosso fórum, tá certo? E é o seguinte: olha só, a, os nossos objetivos, como o nosso fórum aqui, será reunir especialistas para debater os principais desafios da educação do futuro. Quem acha que a é nossa educação precisa melhorar, levanta a mão aí. É isso aí. Então, a gente precisa melhorar a educação e é para isso que a gente está aqui, tá bom? É, disseminar projetos reais, validados para serem replicados nas instituições de ensino, beleza? Proporcionar colaboração entre pessoas que estão realmente mudando na prática a educação no Brasil e criar, no fim de tudo, o que é legal, cara, um manifesto, olha, isso aqui vai ser bacana, pra gente rodar esse manifesto no Brasil inteiro, falando sobre educação, que vai ser a educação do futuro, quem concorda comigo, dá um uou pra mim, Ô! Pra isso, a gente tem uma série de atividades, tá bom? As atividades que tem ter aqui é o seguinte, olha só que bacana, a gente vai ter palestras, painéis, a sala do futuro e, no fim, um grande manifesto, tá bom? Beleza? Então, olha só. Quem tá aqui conosco, que tá com o celular, que tem leitura de QR Code, levanta pra mim, por favor. Isso, então, olha só. Nós vamos aqui na programação. Segura um pouquinho. Eu errei, ó, gente. Pelo amor de Deus, gente. Não dá, não. Vamos pra agenda, né, primeiro. Ó, a agenda é o seguinte. A gente já teve uma palestra ontem com a nossa magistral. Hoje a gente vai ter agora a abertura. Depois, a, um, no palco de empreendedorismo, um painel sobre educação inovação e disrupção, tá bom? Vai ser bacana. A sala do futuro é o que vai rolar hoje. Amanhã teremos mais essas programações onde você pode ver no nosso aplicativo da Campus Party, beleza? Agora quem tá com o celular, vamos aí, ó. A gente tem um grupo de WhatsApp que a gente pode conversar sobre o fórum, tirar dúvidas na hora que você quiser. Então é só ler aqui o que eu acordo, eu vou sair da frente, ó. Vamos lá. Vou sair da frente para você poder entrar no nosso grupo. Nós então, vamos bater papo e continuar esse papo até depois do fórum, tá bom? Vamos lá. Todo mundo junto aí? Já foi? Certo? Posso passar para o próximo slide? Tranquilão? Todo mundo do grupo aí, ó. Então, pessoal, sejam bem-vindos ao segundo fórum de educação do futuro aqui na CP. PSB3, tá bom? É uma alegria ter vocês aqui. Agora eu queria chamar um cara. É o seguinte, ele é doutor, ele é doutor em educação, certo? Ele é doutor em educação, é CEO dos Celas Empreendedoras, tá certo? Ele é embaixador da Campus Party Mas o maior título dele é ser torcedor do Santa Cruz. <risos> é o Genésio Gomes, professor Genésio. Eu quero uma salva de palmas pro Genésio aí, hein? É isso aí! Valeu! Como é? Obrigado. Não, eu estou expulsando você da palestra aqui. Pessoal, bom dia, tudo bem? É... Tá bom, passa no verde, não é isso? Falou. Então, é... realmente as pessoas passam na rua e me chamam de Tricolor, por causa do Santa. Me chamam de CIO, porque agora eu sou empresário. É... Me chamam de que mais? De Batuqueiro, porque toca no Maracatu lá de Recife. Mas a principal é, assim, a principal forma como as pessoas me chamam, que eu gosto, que eu me sinto contemplado, é ser professor. Professor é a melhor profissão do mundo, não concordam? Eu adoro ela. Salva de palmas a todos os professores. Sanderson, professor também. Todo mundo aqui tenta mudar o mundo de alguma forma. Então, ser professor é a coisa melhor do mundo. E como professor eu descobri que eu precisava, é, para começar, não dar só conhecimento, conhecimento, conhecimento. Precisava trabalhar o sonho dos estudantes, o sonho das pessoas. Então, a primeira pergunta que eu faço como professor, em qualquer sala de aula, e agora como empresário, porque eu tenho uma empresa chamada Células Empreendedoras, que está no slide, é essa pergunta aí. O que é que traz brilho nos olhos? Qual é o sonho do estudante? Minha gente, a gente está em salas de aula em que os alunos estão sofrendo de ansiedade, estão sofrendo de depressão, estão se suicidando. Então, não podemos só passar conhecimento. Precisamos trabalhar o sonho deles. Então, como é, células, eu transformo conhecimento dado na sala de aula em algo que tenha propósito na vida do estudante, com brilho nos olhos, e algo que tenha aplicabilidade no mundo. Então, conhecimento sem propósito e sem aplicabilidade, ele é evaporado da sua cabeça em um mês. Então, não adianta só trazer conhecimento. Como é que eu faço isso dentro dos células? Eu faço um autoconhecimento do estudante para ele descobrir seus sonhos, Discuto os problemas reais da vida, da sociedade, usando um observatório de problemas. Através de design thinking, eu crio soluções para esses problemas e depois construo startups com essas soluções. Esse caminho aqui você pode fazer em qualquer trilha de conhecimento. Por exemplo, Sanderson, ele é professor de inteligência artificial e aprendeu, foi meu aluno no células como educador, e hoje ele usa essa trilha dentro da sala de aula dele de Inteligência Artificial. Então, podemos fazer, transformar conhecimento em algo significado, com significado e com utilidade. É, por isso, eu ganhei vários prêmios. O último deles foi o da Singularity University, ano passado, onde a gente foi para a final, é, ganhou o segundo lugar, inclusive, do Global Impact Challenge Brasil. Temos clientes como o Ministério da Educação, vários governos. Por isso, eu me transformei em embaixador da Campus. E eu vou dizer é, de coração, a Campus foi que me projetou. Eu sou fruto da Campus. Um dia, eu era campuseiro como vocês, eu era um professor como vocês. Só alcancei esse resultado por causa da Campus Party. Então, é uma honra para mim ser embaixador, para ajudar outras pessoas a ter essa mesma projeção que eu tive. Então... É, o Células trabalha metodologias ativas, é, maratonas de negócios e também formação de educadores. Temos também uma plataforma digital, onde a gente mapeia ecossistemas educacionais ou ecossistemas de inovação. É, quem quiser depois saber mais sobre o Células, eu falo um pouco mais, mais tarde. Mas toda essa questão do fórum começou com um café, com um jantar, onde é, eu falei assim, Francesco, eu quero dar uma nova ideia para Campus Party. O Francesco olhou para mim e disse assim, Genésio, veja só, 100 pessoas por dia dão novas ideias para Campus Party. Veja só o que você vai falar. Aí eu disse, não, vamos lá. Na Campus, tem muita gente de tecnologia, muito campuseiro, Muitas pessoas que vêm para campus, mas quando voltam para a sua escola, quando voltam para a sua universidade, esbarra no professor, esbarra no coordenador, esbarra no reitor, esbarra no dono da empresa. Então, a gente precisa trazer para cá as pessoas donas, tomadores de decisões desses lugares. Não basta só trazer os estudantes. Então, por isso, surgiu o Fórum Educação essa ideia eu coloquei no jantar, ele aceitou, mandou até tirar essa foto que eu falei para vocês. Então, das 100 ideias que recebe por dia, a minha funcionou. É, fizemos o fórum Universidades Empreendedoras na Campus Parte Bahia, fizemos outro fórum de educação na Campus Parte Brasil, que já foi a Educação do Futuro, e estamos aqui fazendo o segundo fórum internacional, é, falando de educação, trazendo gestores, especialistas, professores, donos de escolas, reitores, para juntos mudar a educação do país, tá bom? Então, vamos trabalhar essas pautas dentro do fórum. Essas pautas vão ser trabalhadas numa sala, que se chama Sala do Futuro. Temos poucos convites sobrando para essa sala, porque é uma sala para convidados, mas quem tiver interesse de participar conosco dessa sala, que vai ser hoje, às 16 horas, procure um dos é, líderes de sala. Eu queria que todos os líderes de sala levantassem aí. Por favor, Jéssica, quem está aí? Bruna, levanta. Sanderson está aqui. Levanta aí quem está organizando a sala. É, Sanderson, levanta, Ingrid. Levanta. Salva de palmas para nossos organizadores. tá bom? E com isso... Eu fecho a minha apresentação breve, porque tem muita coisa a ser discutida, tem muita coisa a mudar na educação desse país. Falou? Um abraço a todos. Sanderson, é com você de volta. É com o Francisco agora? Francesco, seguinte. Naquele jantar, Sim. você falou que eu não podia dar ideia. Eu dei uma ideia e a gente agora já está fazendo um terceiro fórum de inovação na educação segundo, mas é o terceiro, de educação, porque a gente fez universidades empreendedoras. empreendedores. E eu fico muito feliz de você ter aceitado, e a gente está aqui junto, é uma honra ser embaixador do seu evento. Obrigado. Eu estava pensando... Obrigado. Não sei quem participou ontem da palestra da Débora Garófalo. Foi emocionante. Hein? Pensem que a Débora da palestra acampos parte há quatro anos ela ia na campo parte de São Paulo na campo parte em outros lugares dando a palestra que ela deu ontem aqui isso é para que vocês vejam que é a campo parte a campo parte acontece em coisas que depois de quatro ou cinco anos viram públicas viram generalizadas e a mesma coisa com Genésio Genésio começamos não sei seis sete anos atrás oito em Recife, começando a fazer e virou as células empreendedoras que agora está fazendo uma coisa maravilhosa. E aí, a gente começou na Bahia a fazer o primeiro Fórum da Educação de Futuro, que foi muito bem, tivemos muitos retores, enfim, professores discutindo que é o que se podia fazer e melhorar, e aqui em Brasília decidimos fazer segundo, porque também a gente precisa ter apoio do do pessoal que faz possível ter aqui todas as pessoas que vêm a palestrar esse passagem organização e tudo isso e aí eu me encontrei com um cara que se chama rafael calor que parece francês pero é de recife de pernambuco ele Conheci ele quando era o jefe do gabinete do ministro da Educação e hoje é o representante da OEI em Brasil. A OEI é a Organização de Estados Americanos e, em uma conversa com ele, em um almoço, ele me falou: Francesco, por que não fazemos um fórum da educação bom em Brasília para, para poder retomar el tema y, y, y ahí hablamos con la Débora, si la quería venir, para abrir el fórum, el foro fue abierto ontem con la palestra teóricamente de ella, hoy es la, la abertura formal, ¿eh? yo te quiero llamar Rafael aquí, por favor, para presidir ese foro Rafael va a ser el presidente del foro el que va a coordinar todos los trabajos y tirar las conclusiones en el manifesto yo te quiero agradecer porque sem o apoio da OEI não conseguíamos montar todo esto aqui. Obrigado. Também estamos fazendo uma coisa mais importante que o Fórum. Estamos abriendo dentro de um mês ou um mês e meio um laboratório inclusivo em uma favela de São Paulo, patrocinado por la OEI. E eu te quero agradecer porque isso vai mudar a vida de muitas crianças lá. Não sei que favela é, depois talvez Sidiane nos pode contar mais detalhes do de, de laboratório que abrimos. Agora, é com você, abra seus trabalhos aqui, bom trabalho e nos vemos depois nas conclusões com o manifesto. Obrigado. Bom dia, sou o Rafael Calu, também não sou francês, sou pernambucano. Eu estou sentindo que o francesco tem uma predileção, né, por pernambucanos, que eu acho que no palco aqui já somos três, então acho que aqui a gente está em maioria. Hein? Ah, bem, pessoal, ah, eu sou o diretor e o representante da, da OEI aqui no Brasil. A OEI é a Organização dos Estados Ibero-Americanos, congrega basicamente toda a América Latina e também a Península Ibérica, ali com Portugal e Espanha. A OEI tem, entre os objetivos, os eixos de atuação dela, a parte de educação, de cultura e de ciência e tecnologia. E para a gente ah, poder contribuir aqui para a celebração desse painel, ah, é uma grande oportunidade. É uma grande oportunidade para a gente poder discutir educação ah, que se a gente pensa desde pensa mil anos atrás séculos atrás o formato que a gente trabalha com educação ainda mudou muito pouco desde lá da, das universidades italianas as primeiras experiências de uma educação formal estruturada nos moldes do que a gente entende hoje em dia ah, o formato da aula magistral, do professor na frente da turma, da metodologia de, de estrutura programática de uma disciplina que depois rende algum tipo de certificado. Enfim, esse modelo de educação ele já existe há séculos. E na conversa inicial que eu tive com o Francesco, a gente tava falando como é que a gente trabalhava inovação na educação, e ele me corrigiu eu disse, oh, acho que não é para trabalhar com inovação. agora todo mundo está pensando já em modelos disruptivos. Ah, o problema é que a educação ela sempre tem efeitos e transformações mais gradativas. Né? então vai um pouco ah, com, com mudanças progressivas e ah, adicionando componentes progressivamente. É muito difícil pensar mudanças na educação de forma disruptiva mas a ideia é que a gente pudesse trazer aqui para o fórum há algumas reflexões sobre essa educação do futuro, em que a gente está formando pessoas, cidadãos, para uma, um, um, um panorama futuro, tanto de mercado, quanto de países e sociedades, que vão demandar perfis, características, competências, para profissões que, às vezes, a gente hoje nem ao menos tem a clareza de que vão existir. Então, como é que a gente prepara as pessoas para o futuro, a, dando a ela condições e instruindo com uma série de competências que possam ser benéficas para essa conjuntura incerta, porque o futuro o futuro já é incerto. né? E como é que a gente pensa num futuro incerto, formando pessoas para um contexto que fomenta ainda mais as incertezas, não é? com todas essas profissões, competências e habilidades que são necessárias para esse tempo que ainda está por vir. Ah, uma coisa que é importante também nisso, e que eu acho que mostra como é bem-vindo esse fórum, Francesco estava falando comigo aqui embaixo que a, a professora Débora Garofalo, ah, ela já participa da Campus Party há quatro, cinco anos. Então, quando a gente às vezes vê uma pessoa que está sendo reconhecida, que está tendo uma boa experiência, que ficou entre os dez finalistas de um dos principais prêmios de educação do mundo, a gente pensa, pô, ah, essa pessoa fez um bom trabalho. Geralmente a gente remete para um futuro muito próximo, para um passado muito próximo. Imaginei, pô, ela fez um trabalho muito bom ano passado, porque inclusive o prêmio dela é relativo a uma iniciativa desempenhada no ano de 2018. Mas, na verdade, tudo isso é um processo e eu acho que momentos como esse constituem assim uma oportunidade muito ah, benéfica, muito positiva para a gente poder constituir e, e, e debater, tentar estruturar que agenda é essa da educação para o futuro. E como é que a gente pode começar a estruturar hoje algum tipo de iniciativa, de proposta, de movimento que renda frutos nesses anos que estão por vir? Então, nesse sentido, a gente colocou junto aqui a empresas, então a Microsoft, daqui a pouco está subindo o diretor de tecnologia, a academia, a UFRN está aqui presente, a UNB está aqui presente. Ah, e, ao mesmo tempo, a sociedade civil. Então, pessoas que trabalham em projetos de educação, hoje, no terceiro setor, como a Afroreg, tentando trazer abordagens, metodologias, iniciativas ah, inovadoras, também em locais que demandam uma abordagem diferenciada, especialmente aqueles lugares que a gente tem... Uh, um desafio social muito forte, uma crise enorme dentro da no, no contexto da violência urbana e procurando trazer os elementos de inovação, de tecnologia para esses ambientes, para essas localidades, procurando contribuir para o desenvolvimento local. Então, uh, eu queria agradecer a presença de todo mundo. O fórum ele já começou <coughs> ontem com a, a palestra da Débora, mas eu acho que ainda tem muita coisa boa ainda por vir. Eu queria chamar aqui no palco o Ronan Damasco, que é diretor de tecnologia da Microsoft. Opa, obrigado, Ronan. E a, agradecer a participação de, de todos vocês. O Ronan, a partir de agora, vai tocando a, a, a palestra dele. É a primeira palestra do dia no nosso painel, que se segue até o final da tarde de amanhã. Tá? Obrigado. Obrigado, Rafael. Vocês me ouvem bem? Bom dia, pessoal. Primeiro, obrigado por estar aqui ouvindo. Eu sou Ronan massa sou diretor nacional de tecnologia da Microsoft, fico aqui em Brasília, então não sou de Recife. Mas, assim como Genésio, eu fui professor também aqui da Universidade Católica, de 91 a 98. A Microsoft está aqui, tem, a gente tem um escritório, para quem não sabia, há 26 anos. Eu estou na Microsoft há 26 anos também e fui diretor de educação até abril desse ano. Então, o que, que eu queria hoje aqui? Como uma empresa de tecnologia, representante de uma empresa de tecnologia, eu queria começar a discutir um pouquinho do impacto que a tecnologia tem tido, não só na nossa vida, né? a gente hoje não consegue sair de casa sem um telefone celular, você não consegue se locomover, se comunicar, mas o impacto que isso está tendo no mercado de trabalho, que é um assunto que tem que ser relacionado diretamente com a educação. Né? Então, não sei se vocês já viram esses números, mas certamente vocês já ouviram falar que 50% das profissões vão desaparecer. Né? principalmente por causa da inteligência artificial, de ferramentas de automação, isso é, é certo, né? já estão fazendo estudos sobre isso. Eu não sei se vocês sabem, qual é a profissão número um nos Estados Unidos? É mais da metade do mercado de trabalho, alguém sabe aqui? Não? Motorista. Então, motoristas de caminhão, de máquinas, é a profissão número um. E com a introdução dos carros autônomos, por exemplo, isso vai acabar, né? Então, esse é o primeiro é, impacto. O outro é que no futuro as habilidades técnicas continuam sendo importantes, então por incrível que pareça, todo mundo fala que nós vamos para um futuro de inteligência artificial, de tecnologia, era de se esperar que as habilidades requeridas fossem habilidades técnicas. Sim, também, mas as habilidades socioemocionais passam a ter as chamadas soft skills, né? passam a ter uma importância cada vez maior. Hoje aqui no Brasil, para vocês terem uma ideia, na indústria de TI, que é uma indústria te tecnológica, técnica para burro, mais das metades das demissões são causadas por problemas de habilidades socioemocionais. Então, falta de habilidade de trabalhar em grupo, esse tipo de coisa. Então, esse aspecto passa a ficar bastante importante. E o outro é que diretamente relacionado com a educação é que os empregadores não conseguem encontrar nas pessoas recém-formadas aquelas habilidades que eles estão procurando. Então, como vocês veem, a educação tem um papel importantíssimo para fechar esse gap, né, essa, essa lacuna que existe entre as expectativas do mercado de trabalho em evolução e o que a gente está formando hoje nas escolas, nas universidades. Não está mudando aí? Foi? Pronto. Esse, esse gráfico aqui é uma pesquisa feita nos Estados Unidos também, que é um dado muito importante. Né? A gente vê que aqui no Brasil, 41% dos jovens desempregados, o né? é um, um número de desemprego bastante alto, mas olha que curva interessante. Pela primeira vez aí nos últimos anos recentes, o número de empregos, de vagas abertas, superou o número de desempregados, ou seja, como é que isso pode acontecer? Realmente, o mercado é, não está suprindo as habilidades que as empresas procuram. Bom, todo mundo aqui no primeiro slide, eu falei, no segundo slide, né, sobre ah, os empregos que vão desaparecer. Então, hoje em dia, existe muita preocupação com esse assunto, né? o impacto da inteligência artificial, destruindo empregos. Esse assunto é uma falácia, é né? uma coisa bem antiga. Na época da Revolução Industrial, teve um movimento lá de quebrar as máquinas, porque as máquinas iam tirar os empregos. E eu chamo aqui a discussão com vocês como isso é uma constante na evolução aí do tempo. né? Há bem pouco tempo atrás, ninguém fazia uma ligação se não fosse com o auxílio de uma telefonista. Ninguém pegava um elevador sem um ascensorista. Talvez vocês nem saibam o que é isso, né? vocês nasceram depois. Mas tinha um monte de profissão aí, datilógrafa, assessorista, telefonista, que não existe mais. Em compensação, há 15 anos atrás, se você falasse para o seu pai que você ia ser web designer ou operador de drone, ele não ia nem entender. né? Então, hoje a gente tem profissões que não eram nem sonhadas aí, anos atrás, cientista de dados. né? Eu acho que uma das profissões que não está listada aí, que tem ganhado mais projeção, é o instrutor, treinador de inteligência artificial. Né? Vocês já viram nessa profissão? Que esses algoritmos precisam ser treinados. Então a Microsoft contrata muita gente para ficar treinando algoritmo né, de inteligência artificial. Uma das profissões aí que eu diria do futuro, vamos dizer. Bom, quais são as nossas prioridades, então, como empresa de tecnologia? A Microsoft, primeiro, ela avançar a ciência da computação. Então a Microsoft é a empresa que mais investe do seu faturamento bruto em pesquisa e desenvolvimento. A gente investe em torno de 20 bilhões de dólares por ano. O pesquisador-chefe é um brasileiro, que é aqui da Universidade de Brasília, o professor Rico Malvar. Né? É uma honra para a gente ser liderado por um, por um brasileiro conhecido. Outra prioridade são os professores. Está né? mais do que claro que a educação não acontece sem os prof professores bons, bem formados e engajados e a questão de engajar os estudantes, então essa essa geração que já nasceu digital, ela não está limitada a aprender dentro de sala de aula, né? nas quatro paredes, ela vem estudando no trem, no metrô, no ônibus, sai dali, está estudando, está estudando no banheiro, está estudando no pátio da escola, então a gente tem muitas outras formas de engajar os estudantes do que o ensino tradicional, que também é muito importante. bom eu não vou entrar nessa discussão, que acho que já está morto, né? Isso não é mais tema de debate. A tecnologia melhora a aprendizagem. E só para mostrar isso para vocês, uma tecnologia bastante nova, que é a realidade virtual, ela já mostra um engajamento muito maior, aí, como vocês veem, do que o aprendizado tradicional. Né? E é uma tecnologia, vamos dizer assim, recente, onde as pesquisas já mostram é, o ganho de engajamento por causa dessa tecnologia. Por que, que eu estou dizendo que eu não vou discutir? Porque a gente já tem experiência acumulada aí nos últimos 20 anos que mostra que o uso de tecnologia reduzido a simplesmente colocar dispositivos, né, computadores, notebooks, é, tablets em sala de aula, não resolveu e nem vai resolver. né? Então, não é isso a tecnologia na educação. Bom, como que a gente vê, então? Cada empresa tem uma visão do que a gente chama de transformação digital. E a transformação digital já está acontecendo, né? Quando você pegou, veio para cá hoje usando um transporte, você provavelmente olhou no GPS, quanto tempo que você ia chegar, né? Ou se comunicou com alguém. Isso já está acontecendo é, em todas as áreas, né? E na educação, o que, que a gente vê que está faltando ainda? Na visão da Microsoft, então... A, a transformação digital, ela envolve, vi, voltado para a educação, engajar os estudantes, como a gente já comentou, os educadores, e essa parte aqui é o que eu acho que está precisando melhorar na educação, que é a questão de otimizar os processos de operação. Então, na área de TI, a gente tem uma experiência acumulada, já que diz o seguinte, não adianta você informatizar ou digitalizar um processo, isso não vai fazer, trazer ganho nenhum. Você tem que transformar esse processo. Quer dizer, usar a tecnologia para fazer diferente esse processo. E a gente vê que na educação, muitos dos processos administrativos, avaliações, ainda continuam de uma, uma maneira muito tradicional. Né? Bom, o que está fazendo a transformação digital no mundo? Eu vou passar rápido aqui. Mas, para quem não é da área de TI, talvez não esteja muito claro. A gente diz que a convergência de três fatores aí. Eu gosto de fazer uma analogia com o triângulo do fogo. Se alguém aqui foi bombeiro, fez curso de bombeiro, tem parente bombeiro que sabe o que, que é isso. O triângulo do fogo diz que o fogo só existe com esses três elementos. Se você tirar um deles, acaba o fogo. Por isso que tem três jeitos aí básicos de apagar, né? tirando oxigênio que é o comburente, tirando combustível. E a mesma coisa com essas três tecnologias aqui. A gente Ou três aspectos, três fatores. Primeiro são os dados. Vocês sabiam que nos últimos dois anos a gente acumulou mais dados do que na história da humanidade inteira? Então, você que está balançando a cabeça, quanto que isso vai aumentar nos próximos dois anos? Você sabe? Dez vezes. Então, a gente está gerando dados numa quantidade, numa taxa absurda, né? que nunca foi vista Como que a gente está gerando dados? A gente está gerando com nossos celulares, né? usando serviços de internet, de redes sociais, e em IoT, né? que vai ser o grande gerador de dados. Alguém sabe quantos sensores tem um avião a jato? Não? Em torno de 5 mil sensores, um avião. Ele gera alguns terabytes de dados por dia. Um avião, um avião, né? Então, os dados realmente estão sendo gerados numa velocidade espantosa, né? Com esse monte de dados, a gente pode hoje se beneficiar de tecnologias que não existiam antes. Então, se a gente tivesse no passado com essa quantidade de dados, talvez a gente não fosse gerar o que a gente está gerando hoje. Por quê? Porque hoje a gente tem a computação em nuvem. Então, você aí com 10, 15, 20 reais, não estou exagerando, você pode rodar uma rede neural de 5, 7 níveis por um mês na sua casa. Então, é uma computação barata e acessível como nunca foi. Antigamente, para você fazer isso, você devia trabalhar num instituto de pesquisa muito avançado ou no órgão de governo. Hoje, qualquer um tem acesso. E a computação quântica que já está aí, né? Semana passada, retrasado, fui falar lá na FGV sobre computação quântica. Já tá, é uma realidade. Quem se interessar sobre o assunto, não é um assunto futurístico, mas já estamos chegando. E os algoritmos? Então, inteligência artificial, aprendizagem, aprendizagem profunda e, e outros algoritmos que a gente está vendo aí. Então, por que o Triângulo do Fogo? Não adiantaria nada a gente ter todos esses dados. Vocês sabem que a inteligência artificial é dos anos 50, né? É dos anos 50. Há 30 anos atrás já existia a rede neural e tudo. Então, por que, que não pegou? Porque não tinha computador, e porque não tinha dado. E vice-versa. Né? Poderia ter o dado, o algoritmo está aí há mais de 50 anos, mas agora a gente tem condição de juntar tudo e fazer acontecer. Vou mostrar aqui alguns exemplos que a gente já está vendo com a tecnologia. Então, vocês estão vendo aí um cliente nosso, a Pearson, usando a realidade virtual. Na verdade, eu não sei se vocês sabem, tem vários tipos de realidade virtual. Né? Você tem realidade aumentada. A Microsoft, com aquela tecnologia ali, que a gente chama de HoloLens, ela é a única que tem a realidade mista. O que é a realidade mista? O óculos, ele mapeia o mundo real, matematicamente, e, quando você está vendo, os objetos virtuais interagem com esse mundo com esse mundo. Então, não é simplesmente eu estar vendo aqui aparece um objeto. Se eu jogar uma bola, ele vai bater naquela parede virtualmente e vai voltar. Você vai estar vendo isso no óculos. Então, a gente está usando isso daí para a educação de muitas maneiras diferentes. Por exemplo, aulas de biologia, né, de medicina, camarada vendo os órgãos, o coração, o pulmão, o que, que aconteceria lá numa operação. Esse aqui é um exemplo de realidade mista. Né? Você tem uma peça real e o aluno está projetando ali uma, uma peça que ele criou de como ela funcionaria naquilo ali no mundo real. Então, a gente está cheio de exemplos. Se vocês forem lá no YouTube e buscarem Hololens, vocês vão ver empresas que já estão usando essa tecnologia para os mais diversos fins. Né? E na educação não é diferente. Uma outra é... Avanços que a gente tem aqui, esses são exemplos aqui no Brasil, com a Oncoclínicas, o é, uso de inteligência artificial, visão computacional, por exemplo, para tumores. né? Então, quando alguém vai retirar um tumor cancerígeno, o radiologista ele perde horas fazendo a marcação desse tumor para que ele seja removido na cirurgia. Isso com visão computacional a gente faz em minutos, o radiologista passa a ter só que conferir para ver se o algoritmo fez certinho. Então, não é substituir o ser humano, é auxiliar o ser humano a fazer uma tarefa. Isso aqui já está funcionando na Unico clínicas, e a Microsoft tem uma proposta bastante ousada para inteligência artificial, que é... A gente, não, a gente quer democratizar a inteligência artificial. E democratizar, que significa todo mundo ter acesso e usar, tem que ser fácil, né? Se eu for precisar que você faça um curso superior de ciência da computação para usar inteligência artificial, isso não vai levar à democratização. Né? Então, você vai precisar de um cientista para usar. Então, a gente quer ferramentas que sejam fáceis de usar. Então, isso aqui é um exemplo que eu acho que se aplicaria muito bem na educação. Isso aqui é um exemplo meu mesmo. Eu gravei um vídeo para um colega, esse vídeo tem quatro minutos aí, Joguei nessa página que vocês podem acessar e depois, chama videoindexer.ai Em 12 minutos ele fez a degravação Ou a transcrição do que eu falei E se vocês olharem aí no, Na parte direita, tem erros, muito poucos Eu fiquei surpreso com a qualidade da transcrição né? Eu posso, claro, corrigir Mas isso foi feito automaticamente Tem suporte para mais de 20 idiomas e, além de tudo, ele já fez uma indexação sozinho. Ele falou, olha, tem alguns conceitos aqui que você usa muito. Ó. Gente, mentalidade. Ele procurou empresas que eu falei, marcas que eu citei, e ele analisa contexto. Então, se eu falar assim, ó, quando que eu falei de inteligência artificial com um viés negativo? Ele vai falar no minuto tal, tal, tal. Então, eu tenho uma avaliação não só na transcrição, Há é uma avaliação contextual também. Então, você poderia ter uma aula, por exemplo, ou essa palestra aqui, por exemplo, agora, indexada, o aluno vai lá e fala, eu quero ver todas as aulas desse mês de trigonometria, e ele vai certinho nos momentos das aulas que os professores falaram naquele assunto. Um outro exemplo aqui é o uso de inteligência artificial, para avaliar risco de evasão. A gente tem vários modelos até aqui no Brasil rodando, mas esse aqui é um exemplo simples, em que foram caracterizados alguns parâmetros, algumas variáveis, aí, resiliência, socialização, sentimento, e a máquina consegue predizer, é né, uma análise preditiva de, o, da possibilidade de evasão escolar daquele aluno. Você vocês terem uma ideia, a gente tem na Argentina um projeto rodando que a gente está tentando trazer para cá, que dá uma, uma predição razoavelmente boa se a, a menina vai engravidar antes dos 18 anos, baseado em, em, no seu rendimento escolar e dados da escola também. Então, aí, é exemplos de uso da inteligência artificial. Então, como eu falei, uma das grandes preocupações que a gente tem não é só a tecnologia, apesar da Microsoft ser uma empresa de tecnologia, é a questão das habilidades socioemocionais. Né? Então, a gente, como a gente falou, isso passa a ter cada vez mais importância no futuro. A gente vê que no futuro não vai ter uma área de TI, uma área de Direito, uma área de Medicina, mas vai ter um, uma cross-disciplinaridade muito grande. TI vai ser uma coisa transversal, um, uma, um campo transversal a todos os outros campos de conhecimento. Então, a gente se preocupa bastante com a questão da acessibilidade. Né? Todos os produtos da Microsoft têm suporte para deficiência auditiva, visual. A gente até lidera nesse tema aí de acessibilidade. E a questão da personalização. né? Hoje, foi falado aqui pelo Rafael, a escola é muito igual a como era 100, 200 anos atrás. Só que a geração hoje que está entrando nas escolas, é a geração digital. Né? Qualquer criança, quem tem criança em casa, sabe. Já vai na televisão com o dedo, puxando, tentando aumentar. Essa geração não vai aguentar o que a gente aguentou de conteúdo igual para todo mundo. Né? Então, a personalização é um dos instrumentos que a gente tem aí para aumentar a retenção dos alunos e o engajamento desses alunos. Bom, último... É, transformação digital, como eu falei, não é colocar tecnologia, né, e sim mudar os processos e, principalmente, engajar as pessoas. Para terminar, só queria mostrar aqui para vocês, a Microsoft está quase 30 anos no Brasil, a gente tem um engajamento social e, além do impacto econômico que a gente gera, a gente tem um ecossistema aí de 20 mil parceiros, tem um milhão de profissionais trabalhando na nossa plataforma, mas a gente é muito preocupado com o impacto social também, a gente tem diversas ações voltadas para impacto social, principalmente na área de educação. Então, alguns números, depois vocês dão uma olhada aí, que mostram isso. A gente já beneficiou mais de 3 mil ONGs. Desde 2003, fizemos doações aí equivalentes a 600 milhões de reais. Aqui no GDF, recentemente, né, no governo do Distrito Federal, para quem é de fora, a gente assinou com o governo, com a Secretaria de Educação, doação de licenças e com a FAP com a Fundação de Apoio à Pesquisa também. Bom, era isso, acabei no tempo certo. Estou aqui à disposição de vocês, se quiserem conversar e alguma outra pergunta. Muito obrigado mais uma vez, bom evento, aproveitem bastante a campus. Boa dia.